Realizamos um estudo experimental e numérico de ondas elásticas impulsionadas pelo momento da luz. A configuração consiste em um espelho cilíndrico iluminado por um pulso de feixe laser com incidência normal. Imediatamente após a iluminação, uma onda elástica primária dominante é criada sob a área iluminada. Neste instante de tempo, ondas elásticas multicomponentes são geradas a partir das bordas da área iluminada. Para detectar a presença das ondas elásticas, detectores piezoelétricos são posicionados no mesmo lado e no lado oposto à iluminação. Abaixo, a figura mostra o deslocamento normal em função do tempo na posição do sensor, destacado em verde. As características da forma de onda do deslocamento podem ser correlacionadas à chegada de diferentes tipos de ondas na posição do sensor. Neste instante de tempo, a característica da forma de onda corresponde à chegada da onda primária, gerada na borda mais próxima da área iluminada. Neste instante de tempo, a onda primária chega à parte de trás do espelho e os diferentes componentes da onda elástica começam a se desacoplar. A energia mecânica total das ondas elásticas, 1,96 fentojoules pode ser subdividida em ondas de diferentes volumes. 3% da energia mecânica reside no volume da onda de Rayleigh, destacado em amarelo. 11% reside no volume da onda secundária, destacado em azul. E 86% reside no volume da onda primária, destacado em vermelho. O mesmo pode ser feito para o momento normal da onda, que é o dobro do momento do pulso incidente. Menos 32% do momento da onda reside no volume da onda de Rayleigh. 106% reside no volume da onda secundária e 26% reside no volume da onda primária. Voltando ao deslocamento, a característica aqui corresponde à chegada da onda de Rayleigh gerada na borda mais próxima da área iluminada. A característica aqui corresponde à chegada da onda de Rayleigh gerada na borda mais distante da área iluminada. A característica aqui corresponde à chegada da onda primária refletida da parte de trás do espelho. E a característica aqui corresponde à chegada da onda convoluída. A animação é mostrada novamente sem pausas. Isto inclui a iluminação incidente, a geração e propagação de ondas elásticas multicomponentes em todo o espelho e a correlação dos componentes das ondas elásticas com a forma de onda do deslocamento medido no local do sensor, destacado em verde.